Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! É, vamos aqui para o review do meu teclado gamer, é, da Multilaser. Óbvio que não é um teclado dos mais picas, mas é um teclado que me atende em tudo, ele é bem funcional. Tá? É um teclado que está na faixa de preço aí entre 70, e 80 reais, tá? E pelo preço, mesmo por ele ser barato, é um teclado muito bom, com os botões todos funcionais, todos eles funcionam direitinho, tá? É um teclado que por ser barato, ele não tem o LED se tivesse o led seria um pouco mais caro, mas vamos lá, é... eu cometi o erro aí de não fazer o unboxing desse teclado quando eu recebi ele, porque eu fiquei, eu fiquei tão empolgado na hora que eu acabei que abrir, rasguei a caixa e joguei fora, mas enfim, bora para o review aqui, o cabo em si aqui ó, tem um pouco mais de um metro, então você consegue aí é, colocar o CPU num lugar e o teclado no outro, tá legal? É... Todo o cabeamento dele é um verde fluorescente, ele reflete a luz tanto neon negra quanto leds por exemplo, esse que tá aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá vendo? Você consegue ali fazer com que eles venham acender, tá certo? Ah, as teclas, você percebe que ela, ela tem um verde bem forte também, porém, ela não acende no escuro, tá? Só o que acende no escuro, como reflete a iluminação de LED azul ou neon negra, são os botões funcionais dele, tá? Que é pra você conseguir identificar melhor no escuro num setup de gamer, enfim, tá legal. Aqui você consegue ter os botões funcionais dele que é o de play pause de música, passar música, voltar música, aumentar volume, baixar volume. Os botões aqui certinho para cima, para baixo, para um lado, para o outro, tá? Os botões famosos aí dos botões de game, seja para Free Fire, seja para CS GO, seja para Battlefield. Você consegue ter acesso aí aos botões também bem funcionais, para frente, para trás, pro lado, o outro, tá? Aqui também tem acessos rápidos, como o botão de e-mail, tem o botão Home, que é o botão do Windows. Aqui é um bloco de notas. Aqui você tem acesso à calculadora e aqui você consegue mutar o volume das músicas aí, beleza? É, enfim, é um teclado bem funcional. É, tem outras cores, eu preferi verde porque o meu setup, enfim... É, tem bastante cor verde, então quis fazer uma coisa bem bolada, bem legal Mas aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu deixei para você aqui o link do mesmo teclado, baratinho também Com outras cores, seja ele verde, seja ele amarelo, seja ele vermelho, tá? Mas de acordo com a sua exig exigência aí, tranquilo? É, deixei também aqui embaixo o link da descrição do teclado com RGB, tá? O mesmo, te mesmo teclado com com os botões RGB, todo ele é RGB, que vem acompanhado também de um mouse, do Mouse Gamer também da Multilaser, que ela então, faz de, de preço mais ou menos aí 110, 120, então você consegue ter um equipamento aí, um kitzinho bem legal num preço barato, beleza? Então é isso aqui, não tem muito o que falar do teclado, teclado sensacional para escrever, gosto muito dele e os botões também que funcionam, aqui é bem clarinho que as luzes ficam acesinhas legais. Atrás não tem muito mistério, tá? É, tem aqui os, os pezinhos dele aqui para você colocar ele um pouco mais alto ou mais baixo, tá? Mas enfim, é isso. Tá aqui o teclado, perfeito. Se você quiser ter acesso a esse teclado aqui, um igual a esse aqui, porque esse aqui é meu. O link tá aqui na descrição. E é isso aí. Um abraço, fica com Deus. Tamo junto.